Oi gente, eu sou a Tata, e o vídeo de hoje não é pra falar como ser a pessoa mais sexy do rolê, como ser mais atraente, como ser mais sedutor, não, não é, uh -uh. sabe por quê? Mas eu vasculho esse lance de relacionamento, de conquista e de coisas do tipo. Mas eu entendo que não se trata de ser o mais sedutor, o mais atraente, o mais blá blá blá. Mas trata-se de como ser mais você. Não tentei lacrar, é só um fato mesmo. Gente, sério. Como ser mais você? Esses dias eu fiz um vídeo lá no meu IGTV. Inclusive, se você não me segue, me segue lá. Eu comecei a fazer agora uns vídeos assim pra, sei lá, né? Bater um papo com vocês por lá. E aqueles vídeos eu só vou postar lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Meu arroba é esse aqui. Acho que você vai curtir. Vai lá, falar comigo por direct, aquela coisa toda. Se você sempre fala comigo por direct, não se preocupa. Que eu já sei quem é tu. Porque, infelizmente, eu não consigo responder a todo mundo. Mas sempre que eu posso, eu tô vendo. Então, quando a pessoa aparece por lá. Ah, eu tô ligada, tô ligadinho. Enfim, gente, nesse vídeo que eu falei agora que eu fiz lá no GTV, eu falava da minha concepção de mundo, né? Que eu acho que cada pessoinha nasce com um propósito. Que se cada um fizer o que nasceu para fazer, de fato, a gente vai ter um mundão massa pra caramba, porque se eu nasci para fazer tal coisa, eu fizer o meu papel. Você nasceu para fazer tal coisa, você fizer o seu papel. Cada um tem o seu papel e o um, mundo, ó, a gente só, a humanidade, ó. Palus! Enfim, eu acredito que a gente conquista pessoas pelo que a gente é, pelo que a gente já viveu, pelo que a gente fez de bom, ou às vezes pelo que a gente fez de ruim também, porque ninguém é perfeito, né? então aí, todo mundo junto, tamo junto, no barco dos humanos, acertando, errando, errando, errando, errando, acertando. E é isso aí, vamos lá. Eu acredito, gente, que isso, a partir do momento que tu fica tentando ser o mais atraente, tentando ser o mais sexy, não tô dizendo que, ai, cara, desiste. De ser atraente, que isso aí não é contigo. Não tô dizendo isso, inclusive tem uns vídeos muito legais que podem te ajudar nisso se você estiver focado a. Acho que eu tô precisando aqui de um pouquinho de atração. Acho que tá faltando um borogodó em mim aqui. Então vou assistir uns vídeos sobre isso. Aí, show de bola, não é disso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer de tu tentar ser uma coisa que tu não é, entendeu? Tentar ser uma pessoa que tu não é. que às vezes tu tá aí, né? Solteiro, solteiro, sozinho na vida. Ou pior, num relacionamento, sendo o que tu não é. E é aí que pega, entendeu? Aí que vai ser cada vez mais difícil tu ficar de boa contigo, tu ficar feliz, tu ficar confiante para poder conquistar alguém. Ai, tá, Aí, tá, tá mas, mas eu desisto. Eu já tentei ser confiante, já tentei. Eu só, só coisa ruim. Só coisa ruim. Só, coisa ruim. só, só tem, tem um lado ruim. ruim. Impossível. Todo mundo tem um lado bom e o um lado ruim. Aí eu te pergunto: qual é o teu diferencial? Quanto é teu diferencial tu tem um diferencial? Uhum. Tu tem? Pode ser, pode ser não. É tanto diferencial assim das ideias, da visão de mundo, de estilo de vida, do jeito que tu leva a vida, quanto na tua aparência. Então a minha ideia desse vídeo é passar uma mensagem para vocês, que é: explorem os seus diferenciais. Quais são os seus diferenciais? Por que, que tu tá aí te comparando com outras pessoas? A gente só se dá mal na conquista quando a gente começa, ou então nos relacionamentos quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. No Relacionamento vai tudo por água abaixo. Quando tu pega teu parceiro, tua parceira e começa a comparar com outros, com outras. Ah, mas a fulana é assim, né? Ah, mas o fulano faz não sei o que pra ela, né? Ferrou, começou a comparar, desanda todo o relacionamento. E na conquista, tu te ferra quando tu mesmo começa a para com os outros, entendeu? Ah, mas o fulaninho lá era bem melhor que eu, né? Ih, olha o ex dela, o ex dela, putz. Ou então tu ganha uma confiança quando tu vê que a ex, ou que o ex era pior que tu, né? Pior, segundo a tua concepção. Ai, não, agora eu fiquei confiante, cara. Eu fiquei confiante. Então se tu ficar dependendo disso, desanda tudo, meu amigo. Desanda tudo e vai tudo por água abaixo. Então, para aí. para, tá, calma. Pensa comigo. Qual que é o teu diferencial? Falei um negócio desse parecido no vídeo do IGTV lá, que é o seguinte. O quê? Que as pessoas sempre falam pra ti. Tipo assim, ai, você é tão. Sempre tem uma característica que tu já ouviu da boca de mais de uma pessoa na vida. Sempre tem aquela coisa, ai você é tão. O que, que é? Qual que é o teu? Deixa aqui nos comentários. Fala aí pra mim. Vamos, vamos trocar a informação aí. Quem sabe você não, não arranja um crushzinho aí, né? Não tem alguém com diferencial que tu tanto procura aí, hein? Deixa aqui, deixa aqui. Qual que é o teu diferencial? Tu então é muito o quê? É isso aí. É nisso aí que tu tem que destacar. E às vezes pode ser até físico, tá? Cabelo, sei lá, ai, ah, eu tenho um cabelo cachadão, ai, ah, eu tenho um cabelo afro, ai, ah, eu tenho um cabelo lisão, ai, ah, eu tenho qualquer tipo de cabelo. Se sair do comum, aí é aquela coisa daquela é concepção que a gente sempre tem, ai, ah, eu queria ter o meu cabelo igual, porque as pessoas têm. Se saiu do comum, é legal, cara. Esses dias eu tava conversando ainda com moça, que a gente tava falando, cara, a gente tá com vários amigos assim que estão começando a ficar com queda de cabelo e tal, e tudo, ai meu Deus, eu vou ficar careca, eu vou. Massa, cara. O cara, cara, é que é massa. O cara de Black Power é massa. O cara de cabelo lisão é massa. O cara de cabelo ondulado é massa. Tudo é massa. É tudo legal. Mulher é a mesma coisa. Se tu tem um cabelão aí, miga, deixa crescer, volta para jogo. Se tu gosta de raspar o teu cabelo, raspa. Tu tem vontade de raspar o cabelo e nunca teve coragem, vai lá, cara. Vai lá. Se isso for o teu diferencial, show de bola. A gente esquece, a gente fica se comparando, procurando, indo atrás de padrões. A gente vai atrás. A gente vai atrás para procurar que tipo de homem que as mulheres gostam mais e aí tu vai lá e fica repetindo o padrão dos caras não é para tu fazer isso não vai funcionar sabe por quê porque tu vai pegar aquele padrão ali tu vai tentar reproduzir aquele padrão ali e se tu e na melhor das hipóteses se tu conseguir reproduzir aquele padrão vai chegar na, na, na vida real não vai ser assim bem que eu tenho minha opinião que é assim ó na hora da conquista ninguém ninguém é cem Sinto o que é no dia a dia. Não adianta. Se tu tá aí apaixonado apaixonada por alguém e tu tá achando que a pessoa a pessoa, pá, ah, meu Deus, eu conheço muito bem ela, muito bem ele, ele é assim, assim, assim, mas tu nunca conviveu com a pessoa, tu não conhece ela direito. Impossível. Isso em questão de tudo, né? De amizade, de tudo. Enfim, mas o, o máximo que tu puder botar de ti naquela parada ali, o máximo que tu puder temperar. Com os teus diferenciais, mais único tu vai ser. Aí mais atraente tu vai ser, entendeu? É, é isso o principal. Sabe aquela coisa assim? Agora não falando nem de jeito nem de aparência, mas falando assim, só conversar com a menina no WhatsApp, né? Dá jeito da conversa de vocês ser única, ser diferenciada. Eu tenho um vídeo bem antigo, cara. Deve ser tipo 2015, sei lá. Que eu dou, tipo, umas ideias de como gera assunto no WhatsApp. Vou botar no card aqui em cima. É muito legal esse vídeo, inclusive. Porque eu dou, tipo, umas ideias, entendeu? Mas eu queria que vocês vissem esse tipo de vídeo e pegassem como. Ideias. É só ideias. Pega aqui mais. É, combina com o com teu jeito e aplica, mas não é para pegar todas e pai eu vou ter que seguir esse jeito porque senão não pega mais o que tu te identifica mais, entendeu? Seja mais você, faça daquela conversa entre você e ela, entre você e ele, única, especial, fala coisas que, que seja bem do teu jeitinho, entendeu? Aí tá, mas eu sou muito romântico, tudo bem? Aí tá, mas eu sou muito grosseiro, tudo bem? Não finge ser fofo, não finge ser romântico para não eludiar a menina lá na frente entendeu ai gente é, é isso que eu queria falar desabafei na real porque a gente acaba vendo muito conteúdo mais do mesmo e ela faz assim faz... e não é sabe e não é diz mais respeito sobre os teus diferenciais e como que tu pode fazer para tu agir sendo tu mesmo, do que eu passar aqui pra vocês, ó, faça isso, isso, isso, cinco formas de você conquistar ela. A forma tá aí dentro. E a fórmula que vai funcionar é tua. Só tu tem. Eu não tenho ela pra te falar. Tu que tem ela aí pra me falar. Ah, inclusive se vocês quiserem compartilhar fórmulas ou então experiências e coisas que vocês já viveram, já fizeram, já tentaram, tem a ver com a personalidade de vocês e que funcionou, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal eu ver essa troca entre vocês, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão gostar desse aqui, vocês vão curtir essa playlist, foi isso, um beijo, tchau!